Vamos dar continuidade à nossa disciplina de literatura e formação docente. Esse é o nosso módulo 2, que se chama Literatura e a função docente. A unidade 1 um foi intitulada a literatura e suas formas na sala de aula, com base inclusive no título do nosso texto obrigatório. Professores de literatura, que postura precisam ter? Quais as características dos professores de literatura? a primeira coisa que eu destaco é essa necessidade de uma prática leitora constante. Isso é bem óbvio, nos soa bastante comum, porém, é uma necessidade mesmo. Se você é professor de literatura, precisa ler. Né? Os professores, de maneira geral, precisam sempre estudar, mas nós precisamos ler. E também precisamos desenvolver o interesse em verificar quais as leituras são realizadas pelos nossos alunos. O que, que os nossos estudantes leem, a que textos eles estão sendo expostos, então esse é um trabalho de pesquisa que o professor precisa realizar. A partir dessa nossa prática leitora, dessa pesquisa que fazemos, nós precisamos desenvolver projetos de leitura que tenham um aspecto interdisciplinar. Então é sempre importante dizer, não transforme, não deixe que a sua disciplina seja um trabalho, assim, exclusivo daquele momento seu com os estudantes. Sempre que possível, entre em contato com outras disciplinas, com outros professores com os quais você possa desenvolver esses projetos e aí sim você faz esse trabalho interdisciplinar. Também considere a multiplicidade cultural que pode gerar novos saberes. Então, nessas questões sobre os professores de literatura, nós estamos dizendo de uma maneira geral que os professores têm que abrir o seu olhar para as novas produções literárias, para aquilo que está no gosto dos nossos alunos leitores e sempre que possível fazer um diálogo nesse trabalho de ensino literário. A leitura, e eu coloquei entre parênteses literária, porque aqui nós não temos só uma questão dos conhecimentos que são aplicados ao texto literário, mas também são. Podemos reforçar a ideia de que a literatura permite uma compreensão do mundo e do próprio sujeito, então ela muitas vezes nos questiona, nos incomoda, nos faz entrar em contato com temas que precisam ser discutidos ou que são apontados para nós de uma maneira subjetiva, da forma como aquele autor ou autora encontrou né, para trabalhar aquela temática. E sempre uma boa leitura implica a ativação de diversos conhecimentos, e aqui é a leitura de maneira geral. Muitas pessoas acham que apenas o conhecimento linguístico é importante, mas não, é claro que você precisa conhecer questões lexicais e questões gramaticais para ler um texto. Mas isso não é suficiente. Você também precisa ativar o conhecimento enciclopédico. King, Edore Koch e Vandellias dizem que é o nosso conhecimento de mundo, e isso você adquire com as experiências. Aqui eu sempre digo, quanto mais você lê, mais você reforça esse conhecimento, mas não apenas com a leitura. Todas as suas experiências ao longo da vida geram e, e aumentam esse seu conhecimento ciclopédico. Mas a gente também precisa ativar conhecimentos interacionais. Por exemplo, você precisa ativar o conhecimento sobre que gênero textual é aquele que você está lendo. É um romance? É um conto? É uma crônica? É um mini-conto? De que forma esse gênero textual se apresenta para você? Quais, quais são? Ou existe alguma estratégia que aquele autor usou no texto para chamar a sua atenção? Muitas vezes esses autores podem destacar um elemento do texto com o uso de uma caixa alta, com o uso de parênteses, com frases isoladas no meio de parágrafos muito longos. Então, nós precisamos pensar nesses aspectos da interação de quê? Do eu com o outro, né? dessa produção do texto, do autor do texto em relação ao seu leitor final. E por isso, os leitores têm que saber que são participantes da construção discursiva. E em diversas teorias, nós apontamos que o leitor... É o outro lado daquela produção textual, porque quando alguém produz um texto, seja literário ou não, está prevendo um leitor específico para aquele seu texto. E a partir dessa previsão, esse autor faz escolhas, exclui outras possibilidades, tem uma maneira de escolher o seu vocabulário, as temáticas que serão abordadas e assim por diante. Então nós somos participantes, nós precisamos é, ser ativos na leitura. A multimodalidade aparece como um critério importante nas leituras literárias, porque hoje nós podemos utilizar o mundo digital e as obras literárias que são produzidas dentro do universo online para o ambiente escolar, para o aprendizado literário. Claro que no digital nós temos novas formas de leitura, por exemplo, os hiperlinks, que nos levam infinitamente, se nós quisermos, a outros textos. E, às vezes, podem até nos fazer sair daquela temática que estamos lendo para outras. Podemos ver várias versões daquele mesmo texto, as atualizações que foram feitas. O hiperlink é uma, uma forma que nos faz trabalhar em rede dentro da internet. E o conhecimento, nesse caso, também supera apenas a leitura do verbal. Porque quando você entra num site, ainda que seja um site de poesia, por exemplo, você tem elementos visuais e os autores têm diversas maneiras de também construir esse seu texto usando imagens, usando fontes, usando sons para fazer com que tenhamos uma compreensão daquele seu produto. Trago aqui uma citação de Teixeira e Carlos Júnior que nos diz A cybercultura manifesta-se por meio de uma linguagem sincrética que opera com desenhos, gráficos, figuras cores, palavras, sons, movimento, etc. Qualquer que seja o suporte em que se concretiza, telefones celulares, terminais bancários, telas de computadores, redes de segurança, tablets, etc., a linguagem multissensorial dos novos meios passa a modelar e a intermediar relações em que o corpo do homem se dobra aos efeitos, encantos e tentações da máquina. Então, nós temos muitas possibilidades nessa linguagem multissensorial, como eu dizia antes, então, trabalho com sons, trabalho com as figuras, a escolha das cores, qual é a distribuição que nós temos na tela daquelas informações, e isso precisa ser trabalhado, ser considerado também como uma prática de leitura, como é que se lê na internet, como é que eu leio o texto impresso. O ensino literário não pode ser isolado do diálogo com outras áreas, e no contexto atual, nós precisamos considerar tudo aquilo que já foi feito em torno da ideia de multimodalidade como algo necessário para que os estudantes entrem em contato com as obras literárias que não circulam apenas no impresso. Então, por exemplo, você tem sites hoje de minicontos, ou como eu disse, sites de poesias digitais, e eles têm estratégias variadas para a realização da nossa leitura. Na unidade 2, falamos de letramento literário, trazemos o COSON. Em relação às estratégias, o letramento literário precisa acompanhar as três fases da leitura e do saber literário na visão do autor. A aprendizagem da literatura, que diz respeito à ciência, ou seja, nós vamos experienciar o mundo por meio da palavra. Também temos a aprendizagem sobre a literatura que diz respeito a conhecimentos diversos, como conhecimento de história, de teoria, de crítica. E, por fim, aprendizagem por meio da literatura, em que os saberes e as habilidades que a prática da literatura proporciona aos seus usuários são considerados. Como nos diz o autor, a literatura é uma prática e um discurso cujo funcionamento deve ser compreendido criticamente pelo aluno. Então, não é fazer uma leitura de qualquer maneira né, uma leitura superficial e prezar pela quantidade mas observar essa prática da literatura esse discurso que é feito e nós precisamos ensinar a ler esses discursos é, precisamos ensinar os nossos alunos a ler esses discursos a sequência básica que foi a seleção que eu fiz para este módulo Compreende quatro itens, a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. Então você tem nesse capítulo excelentes indicações de atividades que podem ser feitas nessa sequência básica. Aqui eu trouxe apenas uma síntese bastante rápida desses itens, mas eu recomendo que você não apenas leia a sequência básica, como também pense na sequência expandida que o autor nos apresenta e utilize algumas dessas práticas na sala de aula. O Cosson sempre nos diz que não é para pensar no letramento literário como algo fixo, eu tenho que fazer exatamente dessa forma. É uma ideia muito produtiva que dá resultados que você pode sim aplicar nas aulas de literatura. Então na motivação nós temos a preparação do aluno para entrar no texto, as melhores técnicas dentro do processo de motivação são aquelas que estão intimamente ligadas ao texto que será trabalhado. Por exemplo, você sabe que o texto vai discutir a amizade. Então você já pode pedir a produção é, de um texto dentro dessa mesma área temática. E depois é que você, então, apresenta ao seu aluno aquele material literário. Portanto, é uma ideia mesmo de contextualização. Antes que o autor... O leitor, o aluno, entre diretamente no texto. Na introdução, você tem o trabalho de apresentar o autor e a obra. E o destaca que nós não podemos gastar muito tempo nessa atividade de introdução. Ou seja, apresentar muitos detalhes biográficos da vida do autor. Talvez isso não seja interessante, né? Então selecione aqueles que são realmente importantes para a leitura daquele texto. E a parte interessante da introdução é quando você apresenta para o seu aluno a obra física, porque aqui dá para fazer um trabalho de pré-leitura também. Então, a capa é, do texto, do livro literário, por exemplo, pode ser trabalhada, nós podemos também ler o prefácio daquele livro. A ideia é chegar o aluno a ler o texto, deixá-lo motivado, a apresentar aquelas temáticas, discutir, para então chegar no processo de leitura. Aqui, quando você está usando uma obra longa, o autor recomenda que o aluno leia em casa e você vai solicitar resultados de leitura. É uma apresentação que os estudantes podem fazer. É um passo importante porque o professor consegue enxergar dificuldades de leitura de várias ordens. Às vezes o aluno tem uma dificuldade em relação a vocabulário, ou a própria estrutura do texto, que não está compreendendo. Então, fazer esses intervalos de leitura é muito importante. Por fim, você tem a fase de interpretação, em que haverá um registro da leitura. Por exemplo, o júri simulado, em que nós julgamos algum personagem da obra. A própria resenha pode ser uma produção solicitada nessa interpretação. Ou até a continuação da narrativa. Então, o que aconteceu com aquele personagem dez anos depois? Você tem diversas atividades possíveis na fase de interpretação. Essas são as nossas referências da aula de hoje. Um abraço e até a próxima.